E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos começar a falar a respeito de séries harmônicas e séries P. E Durante muito tempo, os matemáticos ficaram fascinados pela soma infinita, que chamamos de série 1, mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto e assim por diante. E essa soma é muito interessante. Se você perceber, você está somando um com outros números que estão ficando cada vez menores, ficando mais próximos do zero. Mas quando você soma todos eles, ou você tem um número finito, ou diverge. E, claro, provavelmente a música levou ao estudo dessa série, porque se você tiver aqui, digamos, uma nota fundamental, ou seja, uma frequência fundamental na música, algo mais ou menos assim, lembrando que o objetivo dessa aula não é ensinar música, mas sim matemática, ou seja, eu estou mostrando apenas o comprimento de uma onda que continua indo para lá, os harmônicos são as frequências. E o interessante desses harmônicos é que eles sempre são um meio do comprimento de onda de A, ou seja, algo mais ou menos assim seria o harmônico de A ou seja, metade do comprimento da primeira onda que desenhamos. E esse outro harmônico seria um terço do comprimento da onda original. Esse aqui é um quarto do comprimento da onda original, e assim por diante. E se você perceber os instrumentos que nós gostamos, eles não estão tocando somente o tom fundamental, mas estão tocando muitos harmônicos. Enfim, eu só mostrei isso para justificar o porquê do nome ser série harmônica. E nos próximos vídeos eu vou provar que isso aqui diverge. Claro, eu vou mostrar séries que divergem ou convergem, mas essa série harmônica em particular diverge. E eu posso até reescrevê-la aqui como o somatório de n igual a 1 até o infinito de 1 sobre n. Tá, e uma outra coisa bastante interessante é. O que acontece se nós jogarmos alguns expoentes aqui? Como já sabemos, o somatório de n igual a 1 até o infinito de 1 sobre n é igual a 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, e assim por diante. Mas o que acontece se pegarmos cada um desses denominadores e elevar ao quadrado? Você teria o somatório de n igual a 1 até o infinito de 1 sobre n ao quadrado, que vai ser igual a 1 sobre 1 ao quadrado, que vai dar 1, mais 1 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 1 quarto, mais 1 terço ao quadrado, que vai dar 1 nono. E eu posso continuar ainda somando com 1 quarto ao quadrado, que vai dar 1 16 avos, mais 1 quinto ao quadrado, que vai dar 1 25 avos e assim por diante. E que você pode generalizar escrevendo como o somatório de n igual a 1 até o infinito de 1 sobre n elevado a p, onde p pode ser qualquer expoente, e que é igual a 1 mais 1 sobre 2 elevado a p, mais 1 sobre 3 elevado a p, mais 1 sobre 4 elevado a p, e assim por diante. Esse p nem precisa ser inteiro, tá? pode ser, por exemplo, meio. E aí você teria 1 mais 1 sobre a raiz quadrada de 2, mais 1 sobre a raiz quadrada de 3, e assim por diante. E, claro, todas essas aqui são o que chamamos de séries p. E a série harmônica é um caso particular de série P, quando o P é igual a 1. E é P porque estamos elevando o denominador a um expoente P. E, claro, eu falei que algumas séries convergem, enquanto outras divergem. E eu vou provar isso nos próximos vídeos. Mas o básico é que se P é maior que 1, então a série converge. E isso faz muito sentido, né? porque se o P é maior que 1, os termos vão ficando cada vez menores no denominador, o que significa que a fração vai ficar cada vez menor convergindo para o zero. E se o P for menor ou igual a 1, a série diverge, que é o que acontece com a nossa série harmônica. Mas, claro, eu vou provar isso nos próximos vídeos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E Até a próxima, pessoal!